Zé Moçada, tem uma regra no jornalismo que diz que o entrevistado nunca deve ter a tal. O entrevistador não deve ter a tal entrevistado. Não vai rolar. Hoje não dá pra rolar, porque essa figura aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Zé Filho, um dos maiores guitarristas brasileiros, e meu sonho um dia foi ser guitarrista também. Tudo bem, Zé Filho? Tudo bom, meu irmão? Aqui Prazer. o entrevistado se apresenta. Eu queria saber quem é Zé Filho, onde nasceu, um pouco da sua história, da sua infância, aí depois a gente continua aí. Então, queria dizer primeiramente que é um grande prazer bicho, estar aqui conversando prazer com você. Prazer meu. É, sou seu fã. Ah, então, <risos> Acompanho... então, o negócio aqui vai ser tarde do é, via dupla, é, né? é, com certeza. <risos> Acompanho seu trabalho há muito tempo, tenho um prazer obrigado. muito grande estar participando com você desse programa e, e soube hoje também que você é pai de um grande amigo, Pablo então. Pablo André Serrano é, de Farias. Grande músico, grande guitarrista, a gente se conhece há bastante tempo. Um grande abraço, Pablo Então, é, trabalho com música já, moro de João pessoa há bastante tempo, não sou não sou pessoense nem paraibano, eu sou de Recife. e... Mora aqui há quanto tempo? Mora há 40 anos. Recife já perdeu. Tchau, Recife. <risos> Graças a Deus não é mais de lá, venha daqui. Vamos então, lá. Então vim morar aqui em João Pessoa com 8 anos de idade. E quando cheguei aqui, passei a estudar música no conservatório de música da UFPB. Sempre, sempre toquei algum instrumento desde criança, desde novinho. E aqui em João Pessoa foi quando eu comecei os estudos, Meu pai, meus pais me levaram para ter aula de música, de iniciação musical e tal, que era o antigo COEX. Né, do, era um departamento da, da, da UFPB enfrenta municipal exatamente é bastante tempo atrás atrás e aí toquei flauta doce inicialmente ali né com a professora Mercedes e logo depois é, ela convidou meus pais minha mãe no caso nós ah, chama sua mãe aqui quero conversar com ela eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado mas ela disse quando chegou lá ela disse não eu queria saber se a senhora tem condições de comprar um instrumento clássico para ele tocar na orquestra tal, alguma coisa desse tipo um violino tal aí minha mãe falou oh, é, a gente não, não é rico não, mas dá um jeito. Dá para né? comprar. Dá um jeito. Né? Aí, mas aí eu fiz uns testes lá com violino, violoncelo, me colocaram vários instrumentos assim, de orquestra e eu não quis nenhum, eu queria tocar violão. Desde criança, então. Aí a professora fazia, não, mas violão é... Violão é um instrumento que você vai ter que tocar sozinho, fazer concerto sozinho, e na orquestra você vai poder... Interagir com outros músicos, não sei o quê, eu falei, não, quero tocar violão, quero tocar violão. E aí comecei a estudar violão clássico com o professor de Djalma. Grande de Djalma Marcos, pernambucano também. Isso, exatamente. De Afogados da Engazeira. Exatamente. aí estudei uns quatro anos, mais ou menos, cinco anos de violão clássico. Nessa época quem tocava violão já muito bem na, na escola era João Linhares. João Linhares Então. Estou... João Linhares começou a estudar na escola de música no Tenor Navarro na época que eu estava lá. Eu me lembro que ele começou com violão, depois ele pegou o violoncelo. Exatamente. Então, quando eu, quando eu estudei violão clássico com o professor Djalma, João Linhares já tocava muito bem, assim. Eu ficava impressionado vendo ele, vendo ele tocar assim e tal. E aí, logo depois, assim, na, na sequência disso aí, eu é, meio que peguei meu. Fiquei meio abusado com a parte teórica da música, solfejo, não sei o que tal. E desisti, desisti de estudar a parte teórica e não consegui acompanhar a evolução das aulas práticas com o professor de alma E aí, naturalmente, eu fui deixando o violão clássico e comecei a tocar violão popular. E eu estudei no Pio X a vida inteira, desde que eu cheguei em João Pessoa, de forma que quando eu terminei o terceiro ano, do, do, do, antigamente era ensino científico, hoje ensino médio, Pode tomar é, um cafezinho aí, viu? Gente, Fica à vontade, aqui é um bate-papo. Um colega me chamou a gente tocar na missa de colação de grau do terceiro ano. É, Fernando o nome dele. Hoje em dia ele é, acho que eu, ele é promotor, promotor público. Né? Grande abraço, a Fernando, Fernando foi que me colocou, né? Disse, ah, vamos tocar na, na, na igreja, na missa, né? Tu, vai, tu toca violão, tu pode tocar guitarra. Eu falei, mas eu não sei tocar guitarra. Aí ele falou, não, mas é a mesma coisa aí foi aí que eu peguei a primeira vez uma guitarra foi nessa na missa de colação de grau do terceiro ano a guitarra ano. era de quem a guitarra era do colégio né exatamente um colégio qual de... é a sensação de quem vem do violão para a guitarra é para mim foi uma coisa mágica entendeu é, né? porque eu, eu quando eu, eu lembro que eu, eu levei a guitarra do colégio para casa para dar uma estudada e quando eu liguei ela no som pela primeira vez assim eu não sabia tocar a guitarra mas tocar um pouco de violão e eu fiz um um laminózinho um, de leve fiz um som ali quando eu fiz aquilo ali foi um, como se fosse uma mágica e eu me encantei de um jeito assim, sabe, eu fui totalmente dominado por aquilo ali. Por ali você decidiu, o meu caminho é esse? Foi, foi. Ali né? eu falei, não, quero aprender a tocar esse negócio aqui. isso aqui E foi é... aprender com quem? Na... Inter... Interessante isso, porque é uma coisa até que eu falo, pra... hoje em dia, eu tenho a oportun... quando eu tenho a oportunidade de falar para os mais jovens, que no meu caso eu aprendi sozinho. Não tinha professor, não tinha muito menos internet. Os caras vão dizer, pô, o cara é da época da Idade da Pedra. <risos> <risos> não, mas isso aí eu estou falando de 1986, mais ou menos, por aí. 86, é, 85, 86. Daí Então na da, da pedra sou eu de 56. <risos> né? Então a gente, aprendi, a, a gente passava muito tempo estudando e tentando tocar músicas de, de outros guitarristas, tal. Mas não tinha ninguém que ensinasse e nem muito menos tinha literatura. Nem, a informação hum. era, o acesso à informação era muito difícil. Então eu, eu aprendi a tocar sozinho. É o famoso autodidata, mas eu não é uma coisa que eu recomendo para ninguém, inclusive. Porque a, é, a curva de aprendizado ela é muito suave. Você passa três anos para descobrir. Oh, a função do professor é justamente é, atalhar, encurtar. Você né? é, atalha muito, é, nem E se mostrar comparar, os caminhos, né? né? Inclusive, o Pablo mas... foi meu aluno, você né? deu ele, umas aulas ele, ele, ele é seu fã de carteirinha, viu? Eu sou o segundo, ele é o primeiro. <risos> então, aí eu estudei sozinho, mas eu tive uma interessante que eu, muito rápido, eu comecei a tocar já profissionalmente. Então eu comecei a tocar guitarra com 16 anos de idade, com 18 anos eu já tava tocando na noite. É. E aí. Qual foi sua primeira experiência da noite, onde foi, como foi? Ah, deixa eu ver se eu lembro aqui, eu, eu toquei, eu toquei é, em várias bandas no início, mas tinha uma banda chamada Banda Serpente, que, olha só o nome, era uma banda de heavy metal. Venenosa também. É, era uma banda de heavy <risos> metal com os amigos. E a gente se apresentou assim, acho que, eu não sei se o primeiro show foi esse, mas acho que foi no Sesc. Não sei se foi esse, exatamente esse primeiro show que eu fiz com, assim... Mas, é, aí, esse tipo de som que a gente fazia não, era, não tinha remuneração, né? A gente tocava é. pela diversão e tal. Mas, profissionalmente, que eu falo tocando para receber cachê e tal e tal, foi com uma banda baile chamada. Como é o nome da banda baile? Eu esqueci agora. Pô, com meus amigos Sérgio, Arquimedes, é, o cantor era Zé Rosas. Pô, esqueci o nome da banda, cara, pessoal, me perdoe aí. Mas aí eu toquei com ele já alguns bailes, já tocando, e depois a gente tocou em alguns bares. E nessa época aí eu entrei na banda. Sociedade é, Limousina 58. Limousina 58? Que foi... Chegaram a gravar um, um disco? Essa banda ela, ela fez muito sucesso, inclusive. Eu lembro, inclusive eu lembro. fora da Paraíba, muito sucesso mesmo. Era com Robério, né? Robério Jacinto, Ricardo Fabião e Júlio Charles. E, e aí quem formava, quem fazia parte dessa banda, os, os músicos, era o Valdir de Noá no baixo, o Austin Spindola, na guitarra, que porra, não era o ícone da guitarra paraibana, né? E Tatá Alme Almeida na bateria. Então eles formavam esse, a base dessa banda e o Washington era o cara assim, da guitarra. Eu estava começando a tocar, eu escutava falar em Washington, Washington, Washington. Eu, eu era menino assim, ficava querendo saber quem era o Washington. E de repente me chamaram para tocar no lugar dele, porque ele saiu da banda. E aí eu fui substituir o Washington Spino lá na, no livro 258. Aí foi também uma parte já. Por isso que eu estou falando, foi muito rápido essa minha. Começar a trabalhar profissionalmente com música. Né? Então eu trabalho com música já desde os 18 anos, trabalhando, recebendo profissionalmente. Mas você não vive só de música, não. Não, eu, é interessante essa minha vida profissional porque eu no, estudei engenharia civil na, na UFPB. Nesse ano que eu comecei a tocar guitarra, que foi o meu terceiro ano lá do ensino médio e tal, ensino que era científico na época, é, eu fiz vestibular e passei para engenharia civil na mesma... Foi o ano que eu comecei a tocar guitarra, foi o ano que eu entrei na universidade para estudar engenharia civil. Obviamente que engenharia civil ficou para lá, né? Mas aí eu tive contato com computadores pela primeira vez. Aí, comecei a ver parte de programação, e aquilo me fascinou de um jeito que eu também trabalhei com informática desde essa época. Então eu comecei a tocar guitarra e comecei a trabalhar com informática na mesma época. E tra trabalhei parte, inicialmente com programação, não sei o quê. e aí quando chegou nos, nos anos 2000, mais ou menos, eu resolvi fazer um curso, porque eu não terminei engenharia civil, não hum. cheguei a concluir. E aí eu trabalhava com informática já, mas eu não tinha curso superior, então eu decidi fazer um curso superior, e aí eu fiz tecnologia em redes de computadores lá no IFPB, Aí fiz o curso, aí terminei o curso, aí parece uma vaga de professor substituto. Aí eu fui dar, aula de, fui dar aula no curso que eu tinha acabado de terminar. Aí fiz um pós na área de segurança da informação. E depois, em 2009, teve um concurso para professor efetivo, eu fiz o concurso, passei. Tá garantido? Aí estou tá lá no, dando aula desde 2009, aí fiz o um mestrado na área de informática na UFPB. Agora, recente, foi em 2014 que eu fiz o um mestrado, que eu tinha pós, mas era nível de especialização, né? Aí fiz o um mestrado, enfim, aí estou dando aula desde 2009 Eu UFPD. queria saber a guitarra da época que você, em João Pessoa, que você começou para a época de agora, qual é a diferença? Houve uma evolução na técnica, no ensino da guitarra ou ah, não evoluiu muito? Não, eu acho que sim. A música, da maneira geral, ela evoluiu bastante pelo simples fato de da informação estar disponibilizada na internet. Então, isso tem um lado positivo, muito positivo, porque democratizou o acesso à, à informação e a pessoa quer estudar, quer, quer aprender o instrumento, ele quer se desenvolver, ele tem como até, com pouco recurso ou com quase nenhum recurso, tendo só um acesso à internet ele vai conseguir fazer isso o lado negativo é que tem. Você, pra filtrar o que é bom e o que pra é ruim. Você pegar um professor atrapalhado, é. né? Eu digo que eu dou aula é. de violão clássico na minha cidade e eu vejo uns vídeos. É, tem muita coisa a, ruim, Tem né? muita coisa ruim. Aí, pra o pra você cara se, filtrar. E o cara se passando. Se você disser que aquele cara é ruim, o cara tu quer ser é não, é. Que o cara não quer essa técnica, né? É, é meio complicado. É, tem esse lado ruim. Então, mas aí, a com técnica isso... da guitarra. Existe um, um rigor técnico, como é que é? É, não, a partir da década de 80, né? É, surgiram vários guitarristas que, que tiveram uma técnica assim, diferenciada, né? Então, por exemplo, o Ed Van Halen, né? é, no final dos anos 80, você estava falando do filme Encruzilhada, né? O Steve, Vey, né? O Steve Vai, né? Cara, Joe Satriani, esses caras apareceram no, no mundo da guitarra assim, comercial no final dos anos 80 ali, né? 85 até os anos 90. Então, Ing Malmsteen também é outro guitarrista com uma técnica impressionante. Santana. Santana já é diferente, já é uma outra praia, é uma onda de, de mais, Marlé, mais é. melodia, mais feeling, entendeu? É. Que é uma onda mais que veio do blues, que, veio, que lá dos anos, da década de 50, Qual é, é o que você gosta mais dos dois? Cara, impressionante como a gente vai ficando mais maduro, dizer, e vai buscando mais a simplicidade das coisas. Eu é, já né? fui muito fã, assim, eu sou ainda desse tipo de música, de Steve Vai, Joe Satriani, Malmsteen, enfim... É, mas hoje em dia eu, eu, eu gosto de tocar blues, entendeu? É, né? É bom demais, Eu né? acho que é. Inclusive, eu, já tenho, eu vou gravar um próximo CD e eu já tenho o título. É? é? Em busca do bend perfeito. Porque o bend é uma técnica na guitarra que você dá a nota e... Ah, tá ligado aqui. Então dá pra gente levanta fazer. levanta aí, né? É. A guitarra, você consegue dar uma expressão àquilo que você tá tocando, né? E, e fazer isso de, de forma afinadinha e, e perfeito, melodiosa é. é difícil. Aí eu falo, eu estou em busca do bem de perfeito, da nota pois perfeita. É. A gente vai aprofundar isso aí, mas fazer aqui um breve intervalo para a Dica Cultural. E a minha Dica Cultural é um filme que eu já assisti 266 trilhões de vezes, e me deu vontade de assistir hoje de novo A Encruzilhada. Isso aí é um filme para qualquer um gostar. E se você gosta de música, e aí tem muito. Ali tem, tem o meu lado do violão clássico e tem o lado do meu filho Pablo, né? Inclusive é. tem um momento assim que o menino vai ter uma aula na, de, de violão clássico, ele dá uma blusada assim, o professor diz: Ei, rapaz, aqui é, é coisa séria, é. né? E meio preconceituoso, o professor, demais, né? Demais, demais. E quando o menino deu uma blusada ali, pois é, não deixe de assistir esse filme maravilhoso. Você já assistiu a esse filme aí? Eu assisti 200... Você assistiu quantas? 260 milhões de vezes. Ontem eu assisti 260 milhões em uma. Pois é. É sensacional. É, é sensacional, maravilhoso. maravilhoso. E eu tenho o disco que o Robert Johnson grava nesse filme no hotel, eu tenho ele Agora, no formato de CD. Agora, tem sereno. um outro filme de, é? É, de guitarra também que é maravilhoso, chama Cadillac Records. É? Cara, esse filme é sensacional, porque é a história... Ah, eu vou assistir hoje. É, tem no Netflix, Netflix tem, então. É hoje. Cara, é hoje. assista, vocês todos assistam, quem gostar de música, porque é a história do blues, como é que o blues se tornou um, um, um, uma música comercial. Então, é o cara que montou essa, essa gravadora, e ele pegou, o primeiro músico que ele pegou na rua tocando nos Estados Unidos foi Muddy Waters. E aí ele leva pra dentro do estúdio, aí o cara oh, toca blues, aí, aí lança um compacto, aí o compacto começa a tocar, aí começa a ganhar dinheiro. E a gravador, o, o, o gravador, ele dava um Cadillac pra cada músico que, que vendia muitos... Por isso que aí, aí tem a história de Chuck Berry ah. nesse filme, entendeu? Aí aparece um cara, tem um cara aqui tocando, fazendo umas, umas palhaçadas, o que é isso aqui? Aí é Chuck Berry inventou do rock'n'roll, cara. Eu tenho é impressionante. um impressionante. dele, é, a, a, a trilha sonora é sensacional, assim, só coisa Agora esse disco existe na vida real... Existe. Porque o meu problema é. é o seguinte: eu vou assistir esse filme e eu vou atrás desse disco. Né? Tem, tem, Ele tem... existe, né? Existe. Então é a história dessa gravadora que pegava os músicos. lançou os, os músicos de blues na, na, no meio comercial, de maneira geral. Pra você tem ideia, até o Led Zeppelin gravou nesse estúdio. Quem o é cara... seu ídolo musical? Cara, ídolo musical. Eu não tenho assim um ídolo, não. Eu tenho vários. Eu gosto de dizer o seguinte, sabe, Ué, eu acho que a música ela é um instrumento a gente na realidade os músicos nós somos instrumentos de uma coisa maior tem então, uma missão aí o ídolo para mim o ídolo para mim se eu for falar em ídolo para mim é Jesus Cristo Jesus Cristo é mesmo? o amor que ele deixou de exemplo na Terra e que a gente tem o dom de expressar isso através é de um verdade. instrumento você aí é... os outros as outras coisas são você todas é secundárias. religioso Sou cristão, muito cristão. Cristão, é evangélico, sou... católico? Não, não, não sou, não, não tenho religião. Ensino, não, é? não tenho religião, sou cristão. Me diga uma coisa, Beatles, para você, significa alguma coisa? Porque você é de outra geração. É, muito. Mas eu eu sou de outra, dizer, outra geração, eu vou, mas Eu vou é... te dizer uma coisa aqui, que a galera não joga, eu adoro, viu? Sim, sim. Eu, eu me emociono vindo Beatles. Agora, os bichinhos eram ruins de instrumento, viu? Não era praia deles, vocês, é, não eram rica, né? Bicho, é, era virtuoso, não tinha virtuosismo, precisava também, né? É verdade. As músicas, é, é verdade. Esse é o grande, acho que é essa grande é. essência que eu, eu também descobri isso depois, óbvio. É, fazer do simples mais, entendeu? É. Porque a, a música dos melodia, Beatles é simples. Né? É muito simples. Tudo simples, é. agora tudo genial. Né? Verdade, é Vai você fazer uma música com três é, acordes Exatamente, pra ver, se, exatamente. <risos> pra ver se dá certo Rapaz, o blues é basicamente é três acordes Não entendo, né, cara? É. E é uma... O é blues, é genial. ele vai na sua alma torando é geral, genial. né? É, é genial Exatamente isso que eu acabei de falar É fazer do menos, mais Porque você fazer do mais Mais já é redundante Uma coisa que é, que é muito, já é. é muito Agora você pega uma coisa simples E transformar aquilo numa coisa... Cara, isso é... Qual Isso for, é em busca do band perfeito. Qual foi o momento mais relevante da sua carreira, o palco que mais lhe iluminou? Ah, eu tive duas oportunidades assim, sensacionais, eu toquei no Rock in Rio em 2001, eu tinha uma banda Ei, chamada... Eu vou te dizer, cara, <risos> o cara subindo naquele palco, não, é, como é, negócio... é você sair aqui da Paraíba e subir no palco do Rock in não para assistir, não para tocar? Não, eu não tenho tem como descrever. A gente participou de um festival que escolheu... Ali o cara diz, eu sou ali, né? guitarrista de verdade. Você sente o músico. É. <risos> você mas, é, desce dali maior do que, que subiu, né? É, não, não sei, essa parte... Eu não sei, eu tenho muito medo dessa história de... de... Subiu o ego, não sei. Não, eu acho que é, é, é, é uma bacana, coisa perigosa, né? muito bacana. Eu acho que é um reconhecimento de uma luta, de um trabalho que você veio fazer na vida toda e você conquistou aquilo ali e merece estar ali. Você com, com que banda? Com sua Foi banda? Foi com a banda Insight. É, é a banda me lembro, Insight. A me lembro. A gente participou de um festival que escolheu oito bandas inéditas no Brasil inteiro para tocar. Cada banda tocou, abriu um dia do festival. E o e show que vocês e... abriram? Era o show de quem? A gente tocou no mesmo dia que teve aquele show antológico de Cássia Hélio, eu estava lá. KCL, Barão Vermelho, depois teve o M e full Fighters. Então, o show de KCL nesse dia foi o show que, que levou KCL a, a ser conhecida. No, ela já, era uma, já tinha um trabalho... Muito, é, assim, de qualidade e tal, mas as pessoas ainda tinham muito preconceito com ela. Ela disse que ah, é louca, é doida. Mas o show que ela fez no Rock in Rio, aquela multidão, aí aquilo mudou a carreira dela e eu tava lá. Eu não <risos> tenho a menor dúvida de, que, dúvida de que algumas pessoas, crianças e adolescentes que vão assistir essa entrevista, decidirão tocar guitarra a partir desse momento. Deus quiser. Que conselho você daria a essa pessoa que disse, a minha praia é essa. Ah, eu falo o seguinte, cara, tem que estudar, né? A primeira, primeira coisa é fazer aquilo com muito amor, entendeu? Amor ao que você faz, respeito ao próximo, honestidade, isso aí é fundamental. E aí, muita determinação, muita, muita perseverança, não desista, porque tudo que se faz na vida é muito difícil. A música, ela tem esse negócio, esse negócio meio, meio glamuroso, né? De o um cara achar, ah, eu vou ser um... Eu vou ser um Guitar Hero, eu vou ser famoso. É, tem que tirar um pouco isso da, do, do horizonte e do seu objetivo, porque isso aí é uma consequência que pô, tem uma chance é um em um milhão ia acontecer. Então, tem que tentar fazer as coisas com o pé no chão, estudar com dedicação, não desistir, entendeu? Procure um professor bacana que possa lhe orientar e fazer as coisas com determinação. Muita determinação, muito amor, é, muito respeito ao próximo, e seja honesto, pronto. Eu acho que o resto, todo o resto, é consequência. É consequência, né? Se o cara dissesse, Zé Filho, você vai ter a, única, a última chance de tocar a música que representa tudo pra você. Só tem essa. <risos> Seria qual? Ah, não sei. Assim, do meu trabalho? Do meu trabalho? Do seu, pronto, duas músicas. Uma do seu trabalho e um do um, outro, de outro autor que você... É, eu, eu tenho... Você compõe... Você tem é, eu tenho três, três, três discos gravados. Todo música, música, sua, música autorais, é? é De Música instrumental O primeiro eu lancei em 97 é, essa, essa música que eu toquei agora no iniciozinho do, da entrevista Chama O Baião É um arranjo que eu fiz, que eu, lancei, eu gravei em 2001 Quer dizer, um negócio que já tem 17 anos já. É, rapaz, bacana. E o meu terceiro disco eu gravei em 2007 E aí são três discos de músicas instrumentais, né, de música autoral Obviamente esse Baião não é de minha autoria, mas eu fiz essa versão é, Inclusive essa versão eu fiz, eu compus ela para tocar no festival de Jazz em Montreal, né? Que é um, foi um outro momento importantíssimo na minha vida musical que eu toquei no festival de Jazz em Montreal em 1999. Qual você se sentiu melhor lá em Montreal ou no Rock in Rio? Acho que em Montreal. Qual que cara, significa? Acho que, é? acho que em Montreal. Montreal é um festival. O Rock in Rio, por ser o nome já. Hoje em dia não. Hoje em dia o Rock in Rio ele desvirtuou, né desvirtuou. Passou a ser um festival de música. É, né? Mas ali naquela época era um festival de rock. De rock, é. Entendeu? E o festival de, de Montreal, não. O festival de Jazz. Mas também não era só jazz, era de world music. Então tinha artistas do mundo inteiro, cara. Não, você tem noção do, da grandiosidade do que é aquilo. Tem, tinha palco na rua, palco não sei aonde, palco, palco oficial, palco sem ser oficial, é, concha acústica. Era gente, em todo canto você ia tinha uma, uma banda tocando, uma orquestra. Um, era um negócio sensacional o Festival de Jazz de Montreux. Esse ano, se eu não me engano, foi o 31 ano do Festival. um negócio muito tradicional. E quando eu vi, a gente estava lá, inserido naquele hum. universo, sabe? A gente passou é, 25 dias na Europa nessa vez que a gente foi. Eu fui com o Paulinho de Tasso, que é irmão é. De, de Golinha, estava falando sobre, sobre ele. Golinha foi o primeiro cara que eu conheci a viver de música na Paraíba, que não é mole. Hoje até que dá, e, né? mas E eu fui época... também com o Pedro Osmar e Paulo Rock também você falou que estudei com ele. Estudei com ele no Conservatório de Música. Eu, Paulo Rock Pedro Osmar, Ká, que hoje é maestro, éramos, e Vital Farias. Eram os alunos de Fídia Siqueira e Luiz Carlos de Nascimento Souza é. também. Então esse, esse evento aí, do, do, eu fui com o Jaguari Bicardi, né? Pedro Osmar, Paulo Ró e Paulinho de Tasso, tocando pandeiro. E eu fui acompanhando eles na banda, então a gente foi muito bacana, foi um negócio assim realmente que marcou a tra, minha trajetória musical, né? Tá ali inserido nesse, nesse Eu ambiente. vi você ontem numa foto com o Liz, uma galera, aquilo é o quê? Aí disseram, aguardem alguma coisa, o que é aquilo? Eu, eu, eu, vou, eu posso dizer aqui agora. É segredo, né? Os caras, é segredo, falando, é. os caras segredo, mas não, mas é um evento que a gente vai fazer agora dia 22 de, de setembro. É, lá no, no Bessa Grill. A gente vai fazer um evento chamado Travessia Atravessando Gerações. O Travessia, é, as pessoas da nossa época vão saber, é um bar famosíssimo que, tem, que tinha aqui em João Pessoa no final dos anos 80, início dos anos 90, mais ou menos, anos 80 e final dos an... início dos anos 90. Tomei muita bereta lá. Não, né? era sensacional o lugar, né? Era uma casa onde estavam os melhores músicos da cidade tocando, se tocando música de altíssima qualidade, né? E eu também, nessa época, era começando a tocar guitarra, assim, e eu já me chamaram para tocar nesse bar. então era um negócio sensacional. E aí, esse Liz e a Sela e junto com o Flamarion também, Eric Von Sosten, a, é, a gente se reuniu, aí eles me chamaram falou, vamos fazer um evento para homenagear o Travessia, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar alguns músicos que tocaram na época e vamos colocar músicos, a, cantores, e no caso a gente escolheu cantoras do cenário atual, por isso se chama Atravessando Gerações, o projeto. Então a gente vai, ter, vai ter você, eu, Flamarion, Eric Von Sosten e Liz, e vão, cada um da gente vai ter uma cantora é, convidada. Aí vai ter a Natália Belar, vai ter a Mira Maia, vai ter Madu, entendeu? Então essas meninas são, são cantoras que atuam no cenário atual. Aí vai ter Belle Soares, vai fazer uma participação no violino. Então é um evento bem bacana que a gente vai, que a gente está produzindo aí para o dia 22, aí no Bessa Gril vai ser à tarde. A partir de duas horas da tarde, se eu não me engano, no Bessa Grill. Beleza, o nosso, nosso tempo de entrevista está se encerrando o programa? Não. E esse programa eu queria Eu, eu vim para você, me lembrei de um grande amigo meu Que mora em Recife, adora uma guitarra Chamado Gustavo Beltrão Parece muito com você e adora uma guitarra Eu quero dedicar esse programa a ele É a meu filho Pablo Agora pra gente encerrar, você vai tocar o quê? Toca aí qualquer coisa pra galera Eu, vou tocar. eu queria antes de mais nada agradecer mais uma vez Pela entrevista, que é muito A bacana. primeira de uma série, se Deus, se Deus quiser. quiser Deixar aqui o meu contato para todos é, Minhas redes sociais, meu Instagram É Zé filho guitarrista o Facebook também é Zé Filho o Guitarrista, facebook.com.br Zé Filho o Guitarrista Oficial. E dizer que teria o maior prazer em, re... em interagir com todos, quem quiser seguir meu canal. quem quiser... Tem um canal no YouTube também com vários vídeos, aí youtube.com.br Zé Filho. E aí teria o maior prazer de interagir com todos vocês. Aí vou tocar a, a música que eu toquei no início, tocar ela completa agora. Ótimo! O Baião, esse tá arranjo aí. belíssimo! Valeu! E quer tocar assim, primeiro passo Vá lá no guarda-roupa, pega aquele violãozinho Que você não tira de lá, velho É o primeiro passo O <risos> programa não terminou, agora o fundo do poço E agora o quadro, o fundo do poço Você vai saber quem nós vamos mandar Para o fundo do poço Ou quem nós vamos tirar Mandamos para o fundo do poço aquele que tem uma atitude negativa E resgatamos do fundo do, foço, do poço Perdão Quem teve uma atitude muito positiva A sugestão como sempre Porque eu não quero levar a culpa É do fofoqueiro juvino Serrariense daquele que fica na janela Só olhando a vida do povo E aí Juva Quem você vai Quem é? E... Andou batendo papo com a cabocada lá em Serraria, né? Vamos ver, né? Vamos aqui. Eita, pesadinho, tá pesadinho aqui, viu? Quem é o camarada aqui? Petrônio Caboclo, Petrônio Freitas, prefeito da minha cidade de Serraria. Mas ele não está sendo resgatado do fundo do poço, não é porque é de Serraria minha cidade, não. É porque tem uma atitude aqui muito positiva da gestão dele. A rede municipal de ensino de Serraria teve um aumento considerável no índice de qualidade do ensino fundamental. E educação é tudo. Parabéns prefeito, é assim que se faz. Valeu! E o historiando está chegando ao fim. Hoje nós tivemos uma entrevista com o músico e guitarrista Zé Filho, um nome nacional, a indicação do filme A Encruzilhada e o quadro O Fundo do Poço. Você gostou do programa de hoje? Então dá um joinha aí, meu irmão, compartilhe com os amigos e meu nome é Tchau! Música